Olá, eu sou a Flora da Juridoc e hoje estou aqui com vocês para começar uma minissérie de vídeo onde eu vou estar falando sobre gestão de contrato. Primeiro, muita gente me pergunta, mas o que é CLM? CLM vem do inglês, Contract Lifecycle Management, ou seja, a gestão do ciclo de vida dos seus contratos. Mas como um CLM pode realmente estar te ajudando no seu dia a dia? Ele pode te ajudar a automatizar os seus próprios contratos, aprimorar a colaboração da sua equipe, negociar na plataforma, que seja com seus clientes, fornecedores ou parceiros. Você pode também usar o sistema de assinatura digital para assinar todos os seus documentos e ter pela primeira vez uma visão e controle total de todos os seus documentos. Agora que você já sabe o que é um CLM, vamos acelerar todos os seus processos não perca as próximas dicas que eu vou estou dando e siga a gente no LinkedIn. Obrigada, até mais!